Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, me conte uma coisa, o que você acha de aprender a tocar guitarra do zero diretamente comigo, onde irei encurtar o seu tempo, ou seja, você não vai estudar elementos que vai estacionar o seu estudo, pois elaborei um curso para você de guitarra do zero. Este método é totalmente atualizável, onde teremos 10 aulas. Cada aula você vai seguir um cronograma de estudo para que você tenha evolução no instrumento. Então é isso aí. Se você quer aprender guitarra do zero, sem enrolação, este método é para você.